E aí pessoal, jogar aqui um pouco de CS Portable, que é legal. Que eu vou só single player para apresentar para vocês o jogo. Essa fase aqui é iglu, e o, o o jogo eu vou botar no na descrição. É de graça. Pra você baixar na. Só precisa ter um NIT. É um jogo bem fácil, bem legal. Online também, mas só que eu não tô com muita paciência pra botar online. Que dá muito lag, trava, às vezes. Esse aqui é o um modo zombie zombi survival. Que é um survival de zumbis. Zumbi e, e muitas coisas, né? Que tem uns capetão aqui. Dá pra entender o que é. Ai, demônio. Tipo esse homem aqui atirando. Ele não é zumbi, mas tá atirando. É o demônio. Ah, sim. Não, também não é só pra ficar na pistolinha. Dá pra comprar também arma. Opa, sabe como é que volta pra aumentar, botei aqui na K e eu não lembro como é que volta para aumentar, eu lembro. Botei mais não é muito, mas me segue. Eu vou tentar chegar pelo menos no Round 5 e vou parar. Não, só amanhã. Depois vai ter... Eu vou mostrar os outros jogos tem tinder med Tem Zombie Mod, que não é o mesmo que esse. Porque dá pra virar zumbi. Se você for morto por um... Mas nesse aqui não, se você morrer, acabou. É melhor jogar online com os amigos porque é mais fácil... Não fica aquela complicação toda, mas só que dá umas travadinhas uma vez ou outra no computador. Depende da sua é, depende da sua internet. Só não gosto desses bichinho que bota esse em na nossa cara. Esse... Capeta. Ai. Também, também tem um... Também tem uns caras que atiram. Bala mesmo. É, é uns um humanos. Que fica com umas armas muito doidas. Round 3, já tá perto de nós chegar no round 5. Pouquíssimo tempo Ah, tô tentando subir aqui Não dá Ai E assim, basicamente O jogo Acabei morrendo. Não sei se tem como Ah, revive Matei 48 caras. Ai ai ai. Desculpem pessoal por eu ter morrido, mas. Não é um jogo tão fácil, né? Comprei aqui a escopeta, né? Que só vive de AK-47 e não, não sai do canto. Ela é bem forte. Ai, ai <risos> Esses bichos que pode atrapalhar demais É mundiça Carrega e hum. voltei pro round 1, porque eu tinha morrido Mas, praticamente, nós estamos no round 4, né? que quando eu, tava, quando eu tinha morrido eu estava no 3, praticamente estamos no 4, vamos considerar assim. Se eu não morrer agora, se eu parar no round 2, eu acabo o vídeo. Depois, quando a minha internet ficar melhor, eu vou tentar botar online. Ah pessoal, também favorita um, é um grupo, se inscreva no canal e dá um, um joinha aí que ajuda muito na divulgação do vídeo. Ah, e acabou aqui meu tempo. Já pra você, eu vou matar só mais um zumbi. E bye!